A gente que trabalha na academia, a gente leva muito trabalho pra casa. Você precisa escrever, muita coisa você tem que fazer em casa. E eu chegava em casa e não conseguia fazer nada. Não consigo até hoje. Estou aqui há oito anos e não consigo. Então meu trabalho é de oito da manhã às cinco da tarde, porque eu chego em casa e eu tenho que ser mãe. Sim. Tenho que arrumar comida, né? Tenho que uhum. ensinar alguma coisa, passar um tempo, levar pra uma atividade, levar pra outra. Um estudo realizado pelo Parenting Science analisou a relação entre a ciência e a maternidade. A pesquisa ouviu 1.216 docentes. Do total, 75% são mães. Quase 60% das entrevistadas avaliam que a maternidade teve impacto negativo em suas carreiras e 56% dizem que não conseguem cumprir os prazos. Este foi um dos temas debatidos durante o primeiro congresso de mulheres na ciência. Hoje te convido a conhecer três histórias inspiradoras de mulheres que conciliam a maternidade com a carreira acadêmica. A minha filha, a Clara, ela tem quatro anos. Desde que ela, na verdade, o período de gestação e desde que ela nasceu, impactou, e muito, bastante, porque realmente é um, é um desafio né, conciliar a maternidade e a, a carreira acadêmica. Eu gosto sempre de falar que nós, professores universitários, né, e que trabalham com ciência, pesquisa, nós não temos horário e na geologia em especial nós ainda temos um ponto a ser considerado que são as atividades de campo, porque nós temos as práticas de campo, elas são regulares e importantes para o curso. A minha produção ela caiu nos primeiros anos eu deixei de frequentar os eventos científicos que são considerados os principais da minha área, uhum. né? principalmente o, os encontros, os congressos promovidos pela Sociedade Brasileira de Virologia. Uhum. Então eu fiquei cinco anos é, sem comparecer, afastada, sem comparecer, porque normalmente eles eram encontros é, localizados em cidades distantes e uhum. o um tempo extenso. Eu não tinha uma rede de apoio Você em casa. Tem duas eu tenho duas filhas. E eu não tinha uma rede de apoio em casa, né, assim, mãe, sogra, tio, tia, com quem deixar as meninas. É, então, realmente, isso é, né? isso é muito importante, uma construção de uma rede de apoio. E assim, existem prazos, né? Existem prazos. E como que, que no caso, a maternidade impactou né, nos é. prazos que você deveria cumprir com a, com a universidade? No meu caso, eu acho que eu sou uma pessoa muito fora da curva. <risos> Porque a maternidade normalmente atrasa, e no meu uhum. caso foi o grande incentivador para eu fazer tudo muito rápido. Sim. Então eu defendi o um mestrado com um ano. Um ano e dois meses, se eu não me muito engano. Muito para você ficar mais perto dos seus filhos também, Porque né? eu precisava de terminar, concluir aquela etapa, então um mestrado que é, tem que ser feito em dois anos eu fiz com um ano. Nossa. Fiz na metade do tempo, porque eu me joguei, enquanto eu estava aqui na universidade, eu uhum. estava realmente trabalhando pesado, porque eu precisava finalizar aquilo rapidamente. Então, eu ia tentando dividir o meu tempo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 comida, né? Tem que uhum. ensinar alguma coisa, passar um tempo, levar para uma atividade, levar para outra. Então eu nunca consegui trabalhar depois do horário. Isso é uma coisa, isso é uma é uma coisa complicada porque a maioria das pessoas tem que fazer isso. Tem, tem essa necessidade. Então uhum. eu aprendi a otimizar o meu tempo. Hoje está até já solicitado ao CNPq, que tenha um período de incluso no Lattes de maternidade, uhum. para que você possa ter ali dois, três anos, 2, 3 anos é, com essa produção, que é, clara a diminuição da produção científica. Mas, de qualquer forma, não é só em relação ao Lattes é em relação à própria instituição. Porque eu agora recente estou fazendo minha progressão para professora associada e é nítido, né? Você acompanha, você tem que se listar tudo que você fez ao longo da sua carreira aqui. Eu entrei em 2008. Então é bem claro, né? Desde quando eu tive a Clara, bem claro desde quando eu tive a Clara, é ótimo. Desde quando eu tive a Clara para a mudança, né? Que vai em relação, principalmente a produção vai diminuindo. Porque nem é só a nossa própria do professor, mas dos projetos, dos alunos. A gente tem que conseguir administrar, né, com a maternidade. Então isso é sim um fato. E tem vários estudos que mostram isso. E muitas vezes eu não conseguia é, ter tempo hábil para escrever os inúmeros projetos que eu poderia ter escrito para captação de recursos. Uhum. Então eu procurei me focar nos principais, mas muita coisa passou e passou porque eu não tinha tempo para fazer isso. A então, minha vida é uma é uma vida de luta, Sim. de luta, mas no qual eu sempre busquei soluções efetivas e tentando passar por cima. Uhum. Nunca me, me... Se bater. me deixei abater com nenhuma dificuldade. Sempre pelo contrário, cada dificuldade era uma motivação para claro. eu ser mais forte. E depois que eu, que eu passei por esse divórcio, eu comecei a trabalhar... Que nem uma louca, eu acho que o trabalho sempre foi um refúgio, sempre foi algo que me trouxe muita satisfação pessoal, então era onde eu me refugiava muito. Então eu voltei para a casa da minha mãe, tive essa ajuda maior da minha família com os meninos e pude me dedicar muito mais aqui. Não é só na carreira acadêmica, no profissional, em indústria, as mulheres sofrem muito. Por exemplo, nós tivemos depoimentos de várias pessoas dizendo em entrevistas de emprego, perguntaram, você pretende ter filho? É. Então, assim, isso é... Uma coisa que não é questionada aos é os homens. É, né? não é. <risos> e, e isso não, não pode. Isso dentro um, de um RH, de qualquer empresa, isso não deve ser permitido. Sim, e não. nós tivemos até numa dessas reuniões da, do grupo de mulheres daqui, que foi fundado aqui pelas alunas de graduação, um relato de uma geóloga que desistiu da carreira por causa, dentre outros fatores, desse, que uhum. ela competia com um homem e ela foi questionada disso, ela acabou... Dada a crise também, não consegui nada, mudou de área, e ela ainda brincou, tem cinco anos e até hoje não tenho filho, né? Depois de passar por uma experiência dessa numa entrevista de emprego. Eu considero que eu tive uma, uma boa produção científica. O tempo que eu era mãe, eu era mãe, ali é meu foco tô cuidando das minhas filhas e eu tive a tranquilidade é, de nelas né? ficavam numa escola no num período integral e o tempo que eu estava aqui eu estava me dedicando uhum. é, integralmente focada uma maquininha de produção é, eu já vim para aqui para o UFMG, para várias bancas com as teses rabiscadas, porque assim, um minuto que eu distraí, elas iam lá, é, rabiscava a tese, porque tinha ficado em cima da mesa, ah, entornou uhum. café, entornou suco. Então eu não consigo desatrelar a, minha, a construção da minha carreira com a maternidade. Sempre foram duas coisas que eu construí junto, uhum. né? E sempre aprendendo aqui como se construir uma carreira e aprendendo a ser mãe e a conciliar essas duas coisas, Sim. né? E meus filhos sempre cresceram comigo nesse processo. Eu acho que se partir das instituições também, né? Como eu falei, essa questão até de progressão e né, na carreira que nós uhum. temos dentro, quando a gente inicia aqui a carreira acadêmica, isso poderia facilitar, porque quando a gente retorna no meu caso foi assim, eu retornei, o meu encargo continuou o mesmo, uhum. se não maior. Então, não, não há uma é, colaboração, vamos Sim. dizer assim, né por parte do departamento ou da instituição uhum. nesse sentido. Então, eu falo em termos de encargo didático, que é que a gente tem um mínimo ali semestral para o anual para lecionar. E o que eu vejo que a gente, a gente que é mãe, a gente sempre carrega esse sentimento de culpa forte, né? Culpa por não estar mais presente, culpa uhum. por eu poderia estar né, separando melhor as coisas, dando, dando aos meus filhos uma condição melhor, um tempo de mais qualidade. Mas também, ao mesmo tempo, eu aprendi a, a me aceitar como eu sou. Sim. Sabe? Aprendi a parar de sofrer, me aceitar, entender que eu estou fazendo o melhor que eu posso uhum. e que eu tenho certeza que eu sou a melhor mãe que meus filhos poderiam ter. Não, eu tenho certeza que você é a maior inspiração deles. No dia de profissões na escola, uhum. Gabriel fica super orgulhoso de levar a mãe dele que é cientista, então tenho que levar, ele tem que comer o jaleco, eu tenho que preparar alguma coisa um laboratório, uma pipeta, uma água para ele poder mudar e a escola inteira fica em torno dele porque é uma profissão muito diferente, sim, sim. né? Os outros alunos levam são dos pais, mas a minha mãe é cientista. Quem aqui é tem ótimo. uma mãe cientista? Né? O que eu acho que eu fiquei pensando, né? Partir da mesa de ontem, é como que a gente poderia efetivamente traçar ações é, para que essas mães pudessem é, ser apoiadas, uhum. né? Porque eu tive uma rede de apoio aqui dentro. Os meus colegas virologistas, eles foram imprescindíveis. Mas, infelizmente, isso não é comum, Isso né? não é comum. Isso não, foi, não é para todas. Uhum. Né? Então, institucionalmente, a gente deveria pensar em medidas... É, de, por exemplo, não deixar que essa mãe perca tanto a sua produtividade a ponto dela ser descredenciada de um programa de pós-graduação. Cada uma tem sua história, né? É. Então, eu acho que institucionalmente é que a gente deveria pensar numa forma de acolher esse retorno dessa mulher, que vai ali continuar sua vida acadêmica, que deve continuar a sua vida acadêmica.